Nove situações que você nunca vai querer passar na vida. Todo mundo já ficou com aquela sensação horrível e angustiante depois de passar por uma situação embaraçosa. Embora as histórias fiquem no passado, ainda podem assombrar a nossa mente. Talvez o melhor remédio para superar o constrangimento seja simplesmente rir do que aconteceu. Para isso, trouxemos nove situações que você nunca vai querer passar na vida vamos lá 1. Um, em um tweet um garoto diz aos 17 anos fui ao meu primeiro jantar com uma garota eu queria causar uma boa impressão Ri durante a refeição e um pouco de macarrão saiu pelo meu nariz e caiu na mão dela se isso acontecesse hoje seria épico mas não foi o caso daquela época 2 um perfil no reddit postou minha mãe e minha tia são gêmeas idênticas por trás, a maioria das pessoas pensa que são exatamente iguais. Minha tia e meu tio estavam em casa para jantar. E minha tia estava na cozinha, preparando a comida, quando meu padrasto chegou. Abraçou minha tia. Ah, não. Preparando a comida, quando meu padrasto chegou, abraçou minha tia por trás e beijou seu pescoço. Tudo que minha tia disse foi: "Irmã é errada." Todo mundo achou hilário, mas meu padrasto pediu desculpas e se sentiu envergonhado por um bom tempo. 3. Outra vez no Reddit, contaram uma história de escola. Na escola tivemos uma cerimônia e a entrega de prêmios. Meu nome foi chamado, fiz meu caminho para pegar meu prêmio. De repente, tive uma crise de timidez e voltei para minha cadeira. Mas meus amigos me falaram para voltar lá e pegar o prêmio, então fiz isso, mas depois tive outra crise e achei que meus amigos estavam me sacaneando. Voltei para minha cadeira, a sala ficou silenciosa e os professores me olharam como se eu tivesse pousado de outro planeta. 4. No lugar dele eu não sei o que eu faria. Quando estava na segunda série, esperava minha tia me buscar na escola. Eu a vi parada no lado de fora, comendo um pacote de pipoca. Então me aproximei e disse, Oi, antes de enfiar minha mão no pacote e colocar um pouco. <risos> Eu a vi parada do lado de fora, comendo um pacote de pipoca. Então me aproximei e disse, Oi, antes de enfiar minha mão no pacote e colocar um pouco na minha boca. Olhei para cima novamente não era minha tia, era uma mulher qualquer, com a expressão de choque em seu rosto. Gaguejei um pedido de desculpas e depois corri. 5. A esposa pegou leve. Beijei a melhor amiga da minha esposa. Foi totalmente inocente e algo que rimos. Minha esposa geralmente me levava para o trabalho para que eu não tivesse de deixar meu carro lá por 14 horas. Certa vez. A amiga da minha esposa me deu uma carona até o trabalho para deixar minha esposa dormir. Quando chegamos à parada, instintivamente me inclinei e dei um beijo de despedida nela. Ela se mostrou perplexa e o meu rosto instantaneamente ficou vermelho quando percebi o que tinha feito. Apenas disse, desculpa, é um hábito. Minha esposa zombou de mim, por dias, por fazer isso com a amiga dela. 6. Queria saber a reação dele. Um dia entrei numa farmácia e vi um cara que parecia meu pai. Daí cheguei dando um tapa na careca dele, falando, e aí, velho? E não era meu pai. E aí, velho? E não era meu pai. Inclusive, não percebi que esse homem usava muleta. 7. É bom olhar para frente enquanto anda. Certo dia na rua, encontrei uma moça muito bela. E por ficar olhando para ela, acabei dando de cara com um poste. Isso aconteceu na entrada principal da universidade. Centenas de colegas viram com certeza. É claro, meus amigos riram da história até a barriga doer. 8. Essa me deixou sem palavras. Depois de uma despedida de solteiro, onde bebi muito, fomos a um parque aquático, onde quase me afoguei. No dia seguinte, acordei com um misto de vergonha e raiva dos funcionários no parque, convicta de que não se preocupavam com a segurança dos visitantes. Só que eles me mandaram uma foto, deixando claro que quase me afoguei na piscina para crianças. 9. O final foi feliz Uma vez, minha esposa e eu fomos a um bar à noite. Entramos no local e imediatamente identifiquei um casal de amigos na mesa bem à frente. Eles estavam de costa para nós. Cheguei por trás, tampei os olhos do cara e, cheio de intimidade, o chamei por um apelido dos tempos de colegial. Só que o cara não era o meu amigo, mas outro rapaz. Os dois ficaram nos olhando irritados enquanto se levantavam. Enquanto se levantavam para ir embora. E eu ficava torcendo para um buraco se abrir abaixo de mim e eu desaparecer. Bem, pelo menos eles saíram e ficamos com a mesa. Essas são as nove curiosidades de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.